Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, depois que eu fiz o vídeo testando é, meio de micro-ondas, meio de que faz micro no meu forninho aqui, ó A galera mandou aí via Instagram, é, nos comentários, é, pedindo pra mim fazer um vídeo experimentando aqui, ó Hambúrguer também, que é pra micro-ondas, essa hambúrguer já pronta aqui, ó Eu tô com essa marca, né? Então vou fazer o teste aqui no meu forninho Para vocês que pediram aí E para a galera também Ficar sabendo se vai dar certo ou não Porque Todos isso aqui vem com segmento Para usar no micro-ondas né? Porque o micro sabe que esquenta rápido um aquecimento bem mais rápido Consegue assar em tempo rápido O forninho ele é para assar Ou para aquecer né? Mas não é indicado para essas coisas aqui e eu não tenho o micro-ondas, eu tenho o forno E eu fiz aqui, por curiosidade, o milho de pipoca que é de micro-ondas Estourei aqui A galera curtiu demais o vídeo, deixou muitos comentários E pediu pra mim fazer agora o teste no forno, nenhum aqui, elétrico O hambúrguer Esse hambúrguer de supermercado já é pronto aqui, ó Então vamos lá, galera, testar Galera, o hambúrguer que eu comprei, ele vem assim, ó Eu tirei da sacola, né, da embalagem de fora E ele vem assim, ó é a primeira vez que eu compro desse tipo de hambúrguer, né? Fiquei até que surpreso, porque só vem o pão e o bife e mais nada. Ou tem alguma coisa aqui, vou tentar abrir. Ah, tem um queijo, ou é prato ou é cheddar. Só isso. Ele não vem com tomate, não vem com, com alface, nada. A não ser que você acrescente de novo. Então, eu vou pegar aqui o meu forninho. Né? Ele tá frio, tá desligado, tá vendo, galera? Ó. Vou abrir aqui. Ó, ele tá todo frio. Vou colocar a mão aqui, ó. Tá todo frio, tá? Vou pegar o hambúrguer e vou colocar aqui em cima da grade mesmo, ó. Sem forma, sem nada, direto, tá? E vou fechar aqui o meu micro-ondas. Oh, microondas micro-ondas não, galera. Vou fechar aqui, né, o meu forninho elétrico. E agora eu vou ligar ele. Vou colocar aqui é, 20 minutos, né? No micro-ondas seria aí uns 40 segundos. Vou colocar 20 minutos e vou ligar aqui a 150 graus para esquentar logo. E vou usar também o dourar aqui em cima para poder esquentar também bem mais rápido. Sei lá, o processo de esquentar. Deixar a luz acesa ali. E agora vou esperar esse tempo... E quando tiver bom, volta aqui para mostrar o resultado. Eu sei que pelo tempo já não compensa que o gasto de energia é esse tipo de vídeo, galera. Não pode fazer um comparativo, né? Porque com certeza é mais tempo. Micro-ondas é 30 segundos, um minuto no máximo e já tá pronto. Aqui eu coloquei 20 minutos olha a diferença então vai ser um gasto maior de energia, né? Mas a galera pediu para mim fazer o vídeo. E eu estou aqui fazendo, então a intenção é para ver se realmente dá certo, né? Talvez você tenha uma vontade de comer. Não tem o micro-ondas em casa, mas tem um forninho igual eu, né? E pode fazer uma vez ou outra. Por ou, exemplo, se a família for grande, aí você já vai colocar aí 10, né? 2 para cada um, 5 pessoas, 2 para cada um, como é pequeno. 10 hambúrgueres desses aqui. Então, tá de boa. Mas vamos ver se vai dar certo ou não. Tá esquentando aí, daqui a pouco eu já volto. Mostrando pra vocês Aí pessoal, ó, deu os 20 minutos que eu deixei aqui Coloquei 20 né, primeira vez Só pra ver se realmente que faz Que o microondas ele esquenta, né O forninho ele assa Então vamos ver aqui como que ficou Vou abrir ele Tá super quente ó, Vou retirar com a pinça aqui, ó Eita, já vi a diferença aqui, ó. Super quente, galera. Deixa eu fechar o forninho. E olha, por isso que eu falei a diferença, ó. Ficou super duro, porque o micro-ondas, ele só esquenta. O nosso forninho aqui, ele assa, ó. Então, ele torrou o pão, ó. Então, não é aconselhável o teste aí. Para vocês que pediram fazer o vídeo Não é aconselhável, não é muito bom colocar não ó. Porque o pão ressecou Não ficou macinho não ó. Esquentar esquentou bastante, mas ele assou E já como é um pão assado Então tá aí galera, deixe seus comentários aí pra... O que vocês acham Eu não gostei, eu não faria, não compraria para usar esse pão aqui no, no forninho ele realmente só vai se dar bem no micro-ondas Pelo motivo disso, que o micro-ondas só esquenta, né? E o forninho aqui é muito quente e assa mesmo Então, ó, ficou super duro De sabor é o tempero aí da, da fábrica, né? Não fazer comparação Mas, então não deu certo Esse hambúrguer pronto aí, industrializado No forno elétrico Então, galera, vou ficando por aqui no vídeo Espero que vocês tenham gostado né, do resultado aí. A galera pediu para mim estar tá fazendo esse teste aqui e para mim não ficou bom, não é aconselhável. Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo. Fui.